Até aqui, tá? Agora eu vou passar devagarzinho pra vocês, ó. Ok, agora vamos pro Dó. Cai no Mi menor. Mais uma vez. Cai no Fá, ó.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 nosso próximo tutorial. Tchau.